E, entretanto, o país portanto, foi surpreendido com uma notícia triste relativamente à morte do deputado da UNITA, Raul Danda, falecido por doença numa das unidades hospitalares da capital do país. A TPA vai agora em direto ao encontro do jornalista Agnelo Bernardo, que se encontra no campo de subismo em Viana para ouvir as primeiras impressões por parte dos integrantes do Partido UNITA. Agnelo, já podemos ouvir as primeiras reações à morte de Raul Danda. Boa tarde. Boa tarde, já sim, por isso estamos aqui na sede da UNITA, aliás é uma notícia que chocou a todos, o grupo parlamentar também está chocado e os membros, os militantes deste partido, no caso o maior partido da oposição, a UNITA, e eu estou exatamente aqui... Com o deputado Nelipe Quiqui em relação à morte de Raul Danda, que eh, perdeu, deixou-nos aos 64 anos de idade. Recordar que Raul Danda já foi vice-presidente da Unita, presidente do, do, do grupo parlamentar também da Unita e eh, é um jornalista emprestado à política. Eh, Nelipe Quiqui, que palavras eh, nesta altura se podem dizer relativamente a esta notícia? dizer que nós estamos todos chocados, morte de de a morte de uma a morte é uma Sobre estar à altura dos desafios que o país lhe colocou, enfim, estamos chocados, estamos. A notícia apanhou-nos todos de surpresa, ninguém contava, gozava de um aspecto físico que demonstrava ter saúde, mas, infelizmente, a vida às vezes prega nos armadilhas desta natureza. Estamos todos chocados, estamos chocados. tanto a UNITA perde, o Parlamento perde, perde também a comunicação social, tanto Angola perde. Angola perde, de uma forma geral, o Parlamento angolano, o jornalismo, a cultura, enfim, perdeu-se um patriota, perdeu-se um homem que sobe, Uh, representar o país em várias dimensões. O deputado Raul Danda é daqueles angolanos que fez de tudo um pouco neste país. Que legado deixa Raul Danda? Persistência, de persistência, de um homem com convicções bastante profundas e que independentemente das dificuldades que a vida lhe colocava, tinha sempre um sorriso. Um homem tolerante que sabia fazer política com fair play. Basta recordar as suas intervenções no Parlamento Angolano, que deixarão de certeza saudade a todos os angolanos. O deputado Raul Danda, eu lembro-me do último episódio que eu tive, há três dias, quando eu saudeio, ele dizia-me que não sentia-se bem, mas que tudo faria para viver até 2022, à altura das eleições. Era um homem com bastante fé, bastante fé, bastante coragem, mas infelizmente, a vida pregou esta esta surpresa. Estamos todos chocados. Entretanto, a juventude, em particular os jovens da UNITA, conseguem ter uma fonte de inspiração? Sim. O deputado Raul Danda deixa-nos a responsabilidade de continuar a lutar pelos seus ideais. O deputado Raul Danda deixa-nos um legado de coragem, de persistência, resiliência. É daqueles homens que quando abraçasse uma causa ia até o fim. É daqueles homens que também nunca acobardou-se. Quando alguma coisa não ia bem, dizia, um homem frontal um homem corajoso, um homem que amou sobretudo o seu povo e o seu país. Muito obrigado já agora aos nossos sentimentos. Muito obrigado a todos. Portanto, aí está, eh, reações eh, do deputado Nelito Quiqui eh, em relação à morte eh, prematura de Raul Danda, eh, deputado da Assembleia Nacional e militante eh, da UNITA. Deu-se hoje a notícia eh, da morte eh, tanto, eh, desta voz que se cala, a voz eh, no jornalismo, porquanto Raul Danda também foi jornalista da Rádio Nacional de Angola, eh, foi ator, e, tanto, eh, tem uma estrada longa tanto, na vida na política, do país. Nós, da televisão pública de Angola, vamos continuar a acompanhar o desenvolvimento desta triste notícia que surpreendeu a todos. Fica, sim, limitada também as, as, os militantes da própria Unida. Ficam, perdem um membro, perdem um o membro à própria Assembleia Nacional. Nós vamos continuar, como já fiz referência, e é claro, nos próximos serviços de informação da televisão pública de Angola, podermos trazer mais reações relativamente à morte de Raul Danda, deputados da Assembleia Nacional.